Se você entrar em contato comigo, eu te coloco na minha lista de transmissão e você fica sabendo desses eventos. Ah, de música de rezo, de música de elevação. Gente, na minha quinta temporada, sexta temporada aqui, essa aqui é a oitava, eu trouxe muitos músicos de rezo aqui, muitos música de elevação, e havia uma briga danada entre eles. Porque um pessoal quer chamar de música devocional. Aí veio o Alê de Maria com a turma dele, quer chamar de música de rezo. Aí vem o, o... Esqueci o nome dele, é um cara que canta mantras. Tiagidas, que é chamar de música de elevação. A Marie Gabrielle também, que eu já trouxe aqui, né? Também quer chamar de música de elevação. Eles não entram num consenso. Para mim é tudo a mesma coisa. Música de rezo, música de elevação, música de novo paradigma. O importante é que a gente esteja fazendo música de alto nível, né? Mexendo com as frequências. Seja ela um mantra, seja uma música de mensagem, não é isso? E, então eu vou estar no Aramaçã prestigiar uma música xamânica Do meu amigo Akaê No Aramaçã no dia 26 é, Dia 28 O toque do despertar e Constelações familiares E tem mais algumas coisas por aí Já abri os atendimentos Já abri os atendimentos Para a constelação aqui em São Paulo ah, A gente já está com a agenda lotada E abri para a mentoria Você aí que é constelador Você aí que é um terapeuta eu tô dando supervisão para você para você ampliar a tua percepção sobre o teu paciente, para você acessar com algumas perguntas, acessar algumas chaves para mexer com a frequência e trazer coisas que às vezes estão ali imbuídas, embutidas no inconsciente mais denso, tá? Eu acho que eu posso trazer essa experiência, eu tenho 60 anos, eu tenho mais de 30 anos na área de cura, Uh, sou pós-graduado em Psicologia Transpessoal, uh, passei por muitos processos, desde cabalagem, nós Espiritismo, uh, trabalhei como com desobsessão. Uh, então, fui estudar Psicologia Transpessoal para tentar trazer cientificamente e conseguir os estados espirituais e conscienciais. eu acho que essa crença é, é algo que tem que ser repassado. Tá? Então, estou abrindo aí as mentorias. Eu estava dizendo no começo do programa, eu falei, ó, oh, Pega aqui a filmagem, vocês aí do Instagram, não tem um papel aqui na minha mesa, tá tudo aqui. Mas tem alguma técnica, né? Eu precisava falar da mentoria, eu precisava falar do show, eu precisava falar do que mais? Do trabalho, né? Aí eu botei MST, lembrei do símbolo do MST, pronto, aí eu não esqueci. Da mentoria eu falei, né? do show que é com S falei, e do trabalho que é com T. São algumas técnicas aí de, de memorização que a gente tem que ter, viu, gente? Para ser um comunicador, para ser um professor, eu acho que a gente tem que ter uh, alguma bagagem e algumas ferramentas, não é isso? Apesar do YouTube hoje ter tanta porcaria, né? a gente vê moleque de 17 anos que não dá lição de vida. E ainda tem besta que acompanha um cara desse. Né? Pô, tanta gente maravilhosa, uh, né? com bagagem de vida. Pô, a gente tem Cortella, a gente tem os nossos filósofos brasileiros, tem gente que eu acompanho, sou fã. Né? E aí, eu... fica seguindo um moleque aí, um, né? uma pessoa que. Porque Galgum, Big Brother da vida. Gente, acorda! O que, que você vai aprender com. Hã? Oh. Oh. Tem inspiração em grandes mestres: oh, Jesus, Buda, Krishna, Yogananda. Hã? Grandes comunicadores. Aqui na rádio tem bastante grandes grandes é, curadores, Chic, A gente tem tantas referências boas e você fica vendo um molecada de 17 anos falando palavrão, falando bobagem na internet. O mundo tá assim porque as pessoas estão colaborando com isso. Se você parar com isso, se você botar uma música boa na tua vida, se você botar uma frequência legal, só vai acontecer coisas legais. Agora, fica assistindo o um programa sangrando aí, né? Sai sangue pela TV, fica escutando música ruim aí, né? De baixa qualidade, daquela que queria, ainda queria ganhar um Grêmio. A menina não sabe nem, nem cantar direito, né? Que pretensão, gente. Cuidado com o que você injeta na sua vida, porque é o resultado que você vai ter. Você tem que, isso dói, né? Aceita que dói menos. O que, que você está injetando na sua vida aí? O que, que você está pensando ultimamente? Você está elevando, você está visualizando bons resultados para esse ano? Ah, já falamos disso. A galera, a galera ah, começou o ano reclamando, não? questões políticas, questões, né? tal, tal, tal. Quem faz a sua vida é você. Não é isso? Você não depende de político nenhum para você terminar o ano bem. Mas vamos voltar ao clima de carnaval, então, né? O carnaval tem uma ressonância mórfica, uma repetição. Os nossos pais se divertiram no carnaval, os nossos avôs também. Tem uma coisa saudável. Você não precisa do, do carnaval baixaria. Você não precisa assistir o carnaval pela TV, que é pior ainda. Você pode, ainda existem as marchinhas, existem os clubes, existe um desfile de escola de samba que você pode assistir. Né? Sem, sem essa frequência, não tem só mulher pelada, não. Tem também. E a beleza, não tem só homem pelado também. Né? Ok, o corpo também é uma beleza, você tem que transcender isso, você não tem que excluir. Ok, se tem, olhe para o que é belo, não tem problema nenhum, mas vá além disso. Então, os nossos avôs, aliás, o seu escorpiano foi feito no carnaval. Quem é escorpiano foi feito no carnaval, já pararam para pensar nisso? Quando o carnaval caiu em março, quem é sagitariano? Então, sagitarianos e escorpianos foram confeccionados no carnaval, eu sou um deles. Como é que eu posso não gostar de carnaval? Seria eu, eu atuar contra a minha essência. Faz sentido? De repente vocês têm filhos aí de escorpianos e sagitarianos e estão falando mal do carnaval, vocês ganharam uma benção. vocês produziram ali uma história. Cuidado com o que a gente reclama, hein? Você pode não gostar de carnaval? Tenho o meu respeito, tá? Tá? Eu gosto de rock. Olha meus anéis de roqueiro aqui, meu. Aqui hoje eu estou com São Jorge. Aqui eu estou com o um cavalo, que é o poder. E aqui eu estou com a caveira, que significa a igualdade. Quando você vê uma caveira, né, olha como o pessoal é bobo, né? Associa filme do Stephen King, né? A caveira significa que você não sabe o sexo, você não sabe a cultura dessa pessoa, você não sabe a religião dela, você não sabe a origem dela e você não sabe as preferências ideológicas. A caveira é tudo igual. A caveira significa igualdade. E o pessoal leva para maldar as coisas. Cuidado que tem muita crença espiritual embutida em você aí. Viu? A igreja te manipulou em cima disso. Muito tempo. Quando eu falo a igreja, não é só católica não, hein? Estou né? falando de todas as doutrinas, tá? Estou falando dos evangélicos que foram manipulados, porque tem igrejas evangélicas ótimas e excelentes. Cuidado. Tem cat... igrejas católicas, tem padres excelentes e tem espíritas maravilhosos também. Mas tem gente que manipula. Cuidado com essas crenças aí. Talvez você tenha sido manipulado e afastado de excelentes conexões, como essa que eu acabei de falar. Tá bom? Ah, é, quanto tempo tem aí? Cons... Sete minutos. Olha que legal. Eu consegui correr. Olha isso. Isso é uma coisa legal que a rádio traz para a gente, o poder de síntese. Né? Eu também queria mandar, porque isso aqui vai pela internet, né? queria mandar um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu vou estar em Montenegro, tá? no meu, na, na formação na Turma 104 em Constelação, e vou estar no meu simpósio. Tá? A gente vai ter um retiro muito bacana, muito forte lá. Inclusive vai gente de todo o Brasil. Né? Tem gente do Paraná indo para lá, tem gente do Mato Grosso indo para lá. E tem gente, tem uma pessoa de Brasília indo para lá, de Goiás, também outra. É de São Paulo tem pessoas indo também. e Vai ser um trabalho muito poderoso, então eu queria convidar o pessoal do Sul. Tá? Queria mandar um abraço para Santa Catarina, os meus amigos, meus novos amigos, onde eu moro hoje, né? Florianópolis, Coqueiros, tá? uma galera muito bacana, pessoas de bem, são grandes amigos, me receberam muito bem. É, claro que eu sou apaixonado por São Paulo. É, fizemos aqui a nossa homenagem no aniversário de São Paulo. Até cantei sampa aqui, né? Mas queria mandar um abraço para todo mundo, tá bom? Legal, gente. É, a semana que vem é meu último programa nessa oitava temporada. tá? É, depois eu vou fazer bastante viagens aí. Tem umas coisas rolando na Europa. Quando eu tiver certeza aqui, vocês vão saber pelas redes, ah, de trabalho, devo voltar para final de abril... Comecinho de maio, mas você pode me acompanhar pelo YouTube, Paulo Sérgio Oliveira ah, Oliveira com dois H no final, né? Oliveira, aí você põe depois o último A, HH, ah, Instagram, Facebook, etc, etc. Ou na minha lista de transmissão, se você receber, 11 991-197915. Que pergunta é que eu faço agora? Tá bom, vamos ver se você acompanha o meu trabalho. Essa pergunta é bem difícil. Quem são os autores, não tem autor, tá? As pessoas que estruturaram a constelação familiar no mundo. Um deles é Bert Hellinger, o maior deles. Mas tem o um outro, francês. Tem uma escola que eu não vou falar o nome. As três pessoas que escreverem no meu WhatsApp o nome... Desse outro autor francês de constelação, outro canalizador, né, que é um cara também bem especial. Vai ganhar um livro. Pronto. Aí eu não vou receber mais de 200, né? Ai, Paulo, eu quero o seu livro, mas já foi. Assim, tem que ser rápido e tem que ser preciso. Essa eu não sei se, não sei se você vai achar no Google, no Google, não. Tá bom, vou dar uma dica, então. Esse cara fundou a Universidade de Samadeva, tá bom? Tá dada a dica aí. Bota a música na conversa, né? Essa música eu nunca canto aqui, ó. Música de João Chamitum, uma música de cura que chama Os Índios da Floresta. Pra, pra gente mentalizar a natureza em harmonia, ó. Vamos imaginar penas coloridas Chama-se penas coloridas. Flores abundantes Rios transparentes Vamos imaginar Minas coloridas Eu cedei consciência cantada Flores abundantes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 Serenou, sereno, busca caboclo da mata chegou. Serenou, sereno, busca caboclo da mata chegou. Serenou, sereno, uh, caboclo da mata chegou. Serenou, sereno, busca caboclo da mata chegou. Vamos imaginar o beija-fogo, beijando flor, que foi de flor, em flor. Vamos imaginar o beija-fogo, beijando flor, que foi de flor. Em flor. Serenou, Serenou, os caboclo da mata chegou. Serenou, Serenou, o pajé da floresta chegou. Serenou, Serenou, os caboclo da mata chegou. Serenou, Serenou, o pajé da floresta chegou. Serenou, Serenou, o pajé da floresta chegou. Serenou, Serenou. Pajé da floresta chegou Serenou, serenou Busca a da boca, chegou Raus, Semana que vem eu vou fazer um programa explicando o Raus, explicando o xamanismo pra vocês, tá? O pessoal me pergunta o que é House House é a força da terra que a gente coloca na manifestação. Essa música é de João Chamitou, um grande parceiro do Rio de Janeiro, um grande pajé, e eu musiquei essa música, Esse cara toca piano, esse cara morou na mata, morou com os índios, os caras tocam piano, grande músico. E ela tem uma força de cura poderosa, ela é usada em rituais de cura. Por isso que ela, né? Os caboclos da mata chegou, é a língua do caboclo que está ali, tá? Ok? Ok? Dois minutinhos. Chegando ao nosso final, queria desejar para você um carnaval de muita consciência. Esteja onde você quer estar, tá bom? Busque uma frequência mais elevada, cuidado, né? cuidado com as armadilhas. Né? É muito fácil cair uma, uma roubada aí, com tanto incentivo errado. E é engraçado, né, que todo mundo se abraçando, se beijando no carnaval... E aí, eu pego o avião e tenho que botar a máscara. Como a nossa sociedade é hipócrita, né? Como as pessoas que fazem leis são manipuladoras. Mas um dia a consciência vai mudar. Queria agradecer trazer para você aqui a minha gratidão por estar aqui. Gratidão. Gratidão aos meus ancestrais. Gratidão a você que me segue. Gratidão aos meus alunos. Gratidão, gratidão. Os trabalhos técnicos dói na filmagem Patrícia. Gratidão. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço a Deus. Eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, a serviço de algo maior. Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei. House, House, Você acabou de ouvir, não vai ter mundial. Agora vem a musiquinha. Paulo Sérgio Oliveira. E aqui a gente está ao vivo, a gente tem que desocupar o estúdio rapidinho. Beijo pra você.